Salve galera! Estamos aqui novamente com mais um vídeo no canal de Days Gone, família. Estamos voltando aqui, vamos seguir em frente. O último episódio nosso foi fazendo o favor ao Brian lá, galera. que A gente fez uma, uma, um reconhecimento de campo do, do cientista da Nero, que o Brian queria. A gente foi lá e ajudou ele. E agora a gente vai voltar aqui, vamos fazer mais um serviço para o Iron Mike para a gente conseguir pontos de confiança. E podermos evoluir em armas, enfim, a habilidade Vamos ver o que a gente consegue aqui, beleza família? Vamos seguindo aqui Galera, se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal Dá aquele like para ajudar a gente aí, porque é muito importante, beleza? O seu like, cara, fortalece muito o canal Ajuda na divulgação, ajuda na recomendação do canal com o YouTube É... Então a interação e o engajamento é muito importante, galera. Então ajuda aí se você puder e eu fico grato pela sua ajuda, beleza? Bom, aqui como vocês podem ver, galera, a gente parou bem na no, no último episódio aqui. Foi onde a gente até fez a thumbnail aqui mesmo. Então agora a gente vai pegar e vai sair fora aqui, beleza? Cara, eu, eu achei muito irado, velho. Essa essa parada do da neve, pá, eu achei muito da hora, mano. Vamos seguir aqui, a gente vai até o acampamento da Lisa Tranquilo A orelha do frenético Pegou também Vamos pegar esse frenético aqui ó. É doguinha, não deu, hein? Opa! Vamos voltar ali então. Vamos pegar o que a gente tiver que pegar aqui. Por ele de frenético. Aqui a gente vai pegar uma carne de lobo. Esse lobo, galera, não é legal ficar matando eles, mas, tipo... Se você não pegar eles, eles te pegam, então... Eu tenho que me defender, né, velho? Eu tenho que sobreviver aqui nesse lugar, mano. Esse lugar onde é cheio de maluco querendo me matar. Ah, Vou arrumar a moto tá aqui porque bonito. ela tá voada. Beleza. Boa. 73% de combustível ainda. Vixe, dá pra gente andar muito. Ao menos até a gente encontrar combustível, né, pessoal? Vamos lá, então. por aqui cara acho que se eu não me engano é, a lisa vai estar por aqui Pô, será que tem uns frenéticos aqui não vai dar pra... opa, ah filha da mãe droga galera, aqueles frenéticos safados me pegaram mano Consegui, então, né, galera? eu acho que tem... frenéticos capota Ah, não. Aqui, boa. São os lobos. Vou pegar as carnes deles, né, cara? Nem fui eu que matei esses lobos, eu acho, mano. Um dos acampamentos deve querer isso. Não sei quem que matou eles. Vou pegar esse daqui também. boa ótimo eu vim por aqui ó tem mais hein mais uma recompensa Ai, de lobo ah. beleza mais um aqui ó Mais um orelha de frenético. Opa! Aqui estamos querendo vir na minha cola. Sai fora daqui, ó. Quero enfrentar eles agora. Morou, vamos ir. Seguindo em frente. Eu acho que isso daqui, cara, ali, se eu não me engano, era em cima ali. Era bem onde eu deixei o buzzer. para poder invadir o acampamento. Opa. aqui mesmo e aí. isso galera quando tá à noite aqui é pior pra andar ele aparece muito frenético galera como vocês podem ver ó tem todo canto daí ok tem que ser aqui Eu estou indo te buscar ela tem que estar por aqui algum lugar O que eu faço para entrar aí? Ah, eu tá lembro, mano. Vai, aí. como que eu vou entrar aqui. Aqui eu também não. Beleza, cadê você, menina? aí cadê cadê aí boa isso perfeito aqui dentro aí sim muito bom Vou ver ah caralho, você tem que o estar que por aqui. Ainda tá, é que tá legal ainda? Deixa eu vir aqui, vamos explorar aqui então, pessoal. Vou até fechar essa porta aqui, né mano? Esse frenético safado já vem. Então... Não, não é acho por aqui. que vou voltar aqui para acabar com a infestação mais tarde. Aqui acho que também não é. Tem uma sucata. Não, não, não, eu volto aqui. Passa por aqui, cara. Isso, garoto. Tem uma sucata aqui, ó. Não. Que caramba! Ô, Dico, não é pra voltar, cara. Tá, deixa eu vir aqui, ó. Bom, isso, garoto. Deixa eu vir por aqui. Tá, aqui não vai ter nada. Acredito eu. Tá, deixa eu ver aqui. É, cadê a Lisa? É a letra da Lisa Eu quero esquecer ah, Tá ok, então Procurando Lisa Conseguimos uma... Um pouco de confiança Aqui e tal Está segura agora, 70% A Lisa me lembra da irmãzinha da Sarah, não vou deixar nada acontecer a ela. É ok. Ela Pode até o local. Novo ponto de habilidade. Escolhe uma nova habilidade, ok. Eu acho que tem vagabundos na área. Vixe, e agora? Será que eu saio aqui? Caramba, velho! Ah, tem, tem uma moto ali. Pai, minha moto, não. Acho que não. Cara, eu vou tentar sair aqui, mas eu acho que vai dar ruim, hein? da mãe cara. ai morre seu otário já era beleza deixa eu pegar o que esse cara tem mas esse outro tem mas esse daqui esse não tem nada Ok, esse daqui, vamos ver o que ele tem Bom hum. E essa moto aqui? Sabia que dava pra mim pegar essas motos Nossa Ai, pai. Nossa! Mano! Caramba, velho! Nossa! Minha moto tá lá! Véio. Caramba! Nossa! Velho do céu! Será que dá pra gente ficar com a moto do cara, mano? essa moto eu só vendo. Essa motinha é manca, hein? Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aê! Cara, que da hora, mano! Eu peguei a moto do cara, velho! Ouviu a moto caruda! Mas acho que é só porque os caras morreram também, né? Nossa, mas essa motinha é manca, hein? Ia, que dói! Não, não, não! Cara, vou ter que ir lá buscar a minha moto não vai dar pra me ficar com essa moto Eu posso sabotar ela Deixa eu buscar minha moto lá, mano, não dá pra pegar Tem que dar uma pra ficar com ela, mas nem vale a pena também Mó manca essa motinha aqui, velho Caramba, Muito manca Nossa, velho, vou no meio do aledo do negócio, cara Já é Cadê minha moto? Faltou lá do outro lado, cara. Vai, vai, corre, corre, corre. Tá? Vou dar uma fricção no bagulho, cara. Tipo, por aqui, cara. Aqui eu acho que é mais fácil dos caras não me ver, tá ligado? Aí, agora sim. Morou. Bora. Só vai agora, filhão. Já era. Aí, agora vai. Agora vamos com a minha motinha mesmo, com a minha marreca. A moto dos caras eu só posso sabotar, sabe? Opa, opa. Vamos lá. Que massa da lenda esses caras, né? Poxa, seco, mano, ó. Cara, a moto daquele cara é muito ruim, né? A minha moto ainda é ruimzinha, mas tá bem melhor que a dele. Com certeza. Podia poder dar um grauzinho aqui, né, ó leve, mas não dá não pena. acontece deixa eu ver por aqui ok ah oh, meu deus É é? se <tos> Caro, mas é compensas. És safado. Demorou, deixa sair fora. Agora vai. agora vai agora sim boa vamos lá então né p sobe aqui Imagina, vamos a gente lá pro a. Já fizemos um favorzinho casa, pro Iron Mike galera vamos atrás da Lisa mas pelo jeito ela sumiu do mapa até onde ela disse está bem então, vamos chegar aqui Pra ver aqui o que, que a gente tem E aí, eu passei pra ver como tá indo esse folgado Como é que você tá, Boozman? Já cansou de ficar deitado? Aí, boozer. Ei. Você não pode entrar, é? Dickon. É? O oh, que está pegando? Deacon. Como é que ele está? Ele precisa descansar. Deixa de palhaçada, Ed. Eu te perguntei como ele está. Eu tô bem, eu estou legal. Nada bem. Merda, que frio. Mas eu trouxe os atores. Insuficiente. Insuficiente. Espera um pouco. Você disse que sim. Eu disse que podíamos tentar. Agora só podemos esperar. Tu acha que saber de alguma coisa como essas respeito? Tu não consegue o que foi? Eu sei que quer quebrar alguma coisa, dá para ver nos seus olhos, quer saber? Vai em frente, mas vai em frente lá fora. Pede, eu vai. posso. Olha. Não tem mais nada que possa fazer. Eu só preciso. Eu só preciso. Por favor, vai para casa. Pra casa. Ah. Ah. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, beleza? É, a gente já foi atrás da Lisa. Vimos que ela está bem, ela deixou um bilhete lá. Eu vou deixar esse essa missão com o esquizo aqui para a próxima, beleza? Próximo episódio. Galera, e se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para ajudar a gente, porque é muito importante o seu like. Comenta aqui embaixo o que você tiver de, de opinião. Ou até mesmo de uma sugestão, eu tô gostando que a galera tá comentando aí, o vídeo passado um cara me deu umas, umas dicas e tal Tô gostando disso, então continua galera, porque é muito importante isso, beleza? E se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, pessoal Inclusive no Instagram, porque lá no Instagram eu sempre falo sobre o canal, tô postando Às vezes posto umas thumbnail de vídeo que tá saindo, posto uns vídeos, então fica ligado lá porque no canal é sempre a fonte da informação principal onde eu vou estar lançando as paradas, tanto da página quanto aqui do canal, beleza, galera? Eu vou indo nessa e falou, fui!